E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui E o negócio é o seguinte mano, o cara fez uma série Em que o, o Franklin e, o, e a Tracy é, ficam juntos, namoram, certo? E na minha opinião acho que seria uma coisa bem legal se a Rockstar fizesse isso Ver o Michael, tá ligado? Bravo com, com o Franklin por conta disso, tá ligado? Vamos ver como é que ficou. Olha lá. Toda usando o, edi o Rockstar Editor, então ficou legal. Olha lá, 3. Passando, ela três. 3. Ah... Mas vai pedir, velho. Minha, <risos> atrás dela e cara, ela tá comendo um negocinho ali, ó time. <risos> <risos> Como assim, velho? Já chegou impressionando a gata, né? e derrubou a moto dela, velho. Look at you, Joe Fine self. tá comendo aí ah, é um hambúrguer. Hold on Rapaz, esse hambúrguer tem um queijo no meio, só. Ah. Cara, olha só, é... Nossa. Olha as ideias desses caras, mano. Ó. Aí, ó. Conquistou. E vai deixar a moto dela? Eita, caramba! Eita, caramba! <risos> só, só, só, quase, matou a mulher. Aí, sobe. <risos> tá vendo como é que se conquistou a mulher? Chega fazendo M... Pazem aí, ó. Ai, foi balada lá. Da lá, da lá, lá, lá, lá, lá, lá, Cara, é o Arão ali? É o Arão, olha lá o Arão ali, ó É o Arão O Arão aí, ó, do Mengão ali, ó Coloquei a ganhar 2x0, tá lá, ó, lá na balada agora Caramba, mano Eita Três ser doidona, hein Battle Royale, é? Assim, velho. É o que É do Fortnite esse negócio aí, não é? É uma série, galera. O cara fez uma série, velho. Isso aí. Olha. Ó, oh, foi comprar joia agora. Oh, man! O que eu amo relação é que não temos que falar com o tempo todo. tem dinheiro. E caramba. E aí, o Michael? Você deveria ter alguma ajuda com essa personalidade de sua. É meu Dad! Breathe, Mikey, slowly. Don't get all tense, homie. Sorry about that. Cara, só se fala aí, onde ele arrumou, mano. O que? O que diabos foi isso? Jesus! Não! Não! Não! O cara levou a moto embora, velho, olha lá. Não, foi pô... O Guincho levou a moto dele embora, lá. Como a nós estamos chegando Dê-me um você vai. Não é, ruim, não é? Eu tenho isso, você vai. Eu não vou ter, como, Ah, a rampa já tava ali, já. Pra... É, igual a de rampar com ela, hein? Ó. Oh. É é? um, um yeah, Achei que era o fim. Ela tá na academia com ela. Caraca, tá namorando mesmo. Você viu? Nossa, eu devo estar bem torto na câmera, peraí. Tá morando aí né? com a Tracy. Nossa, agora ela tá de, de moletom na, na, na praia. Que isso aí? Ele é um moletom, não é? E o Franklin de... Aí, olha só que bonitinho. Ó. Olha lá. Já imaginou a Tracy namorando com o Franklin? É, ele vai roubar o barco para pegar. Oh, Pô, mas tá um, tá um namoro bem. bem. vida louca, né? Olha ah lá. Vai empurrar o cara. Ah, achei que ele ia empurrar. Olha Ah, mano, meu. <risos> tá aqui o canal dele, tá? Se você quiser se inscrever lá. E é como eu disse, é uma série, deve ter mais vídeos. Dá uma olhadinha vocês curtirem. Se inscrever no canal, é... me segue no Instagram. Tamo junto, valeu.